Hoje, um tema militar geopolítico de grande preocupação. Poderia a tensão no Neste Europeu desencadear uma terceira Grande Guerra Mundial? As tensões entre Rússia, Ucrânia, OTAN e Estados Unidos agora chegam a um nível que só era visto em épocas de Guerra Fria. A situação se abalou ainda mais quando os Estados Unidos ordenaram que seus bombardeiros estratégicos fizessem testes de lançamento nuclear sobre a Rússia. Enquanto que a Rússia agora cogita instalar em sua fronteira com a Europa mísseis nucleares de médio alcance. Poderia a OTAN ou a Ucrânia sozinhas enfrentar a Rússia? A intenção da Rússia é afastar a OTAN e os americanos de suas fronteiras e evitar uma Ucrânia militarizada. É questão de vida ou morte para os russos. Enquanto que, por outro lado, é vital de extrema importância para os americanos e seus aliados europeus que a Ucrânia esteja forte e firme o bastante. Isso para afastar a ameaça russa das portas da Europa. E parece que há aí um presidente que estaria disposto a agravar ainda mais os ânimos. O presidente da Bielorrússia, Lukashenko, que é pró-Rússia e grande aliado de Vladimir Putin, já afirmou que se houver um conflito na Ucrânia, ele irá intervir. E para você ver como a situação está tensa mesmo e grave, a União Europeia e Estados Unidos ameaçaram a Rússia das sanções mais severas já vistas caso esta invada a Ucrânia, insistindo para que respeite a soberania daquele país, uma vez parte da ex-república soviética. Ainda segundo fontes da inteligência secreta norte-americana, mas qual a chance disso desencadear uma terceira guerra mundial? E será que ela seria nuclear? Bem, há dois lados. O primeiro lado, mais otimista e mais realista, diz que é impossível no momento que haja um confronto total. E geraria uma guerra mundial, sendo que o próprio general americano já alegou que os americanos não entrariam jamais em uma guerra com a Rússia pela Ucrânia, assim que participariam de modo indireto, fornecendo armas e treinamento militar ao exército ucraniano. E é aí que nós vemos quem ganha com a guerra, enquanto alguns batalham, outros lucram com isso. Mas também há um lado remoto, sombrio e totalmente possível, caso as peças do tabuleiro da geopolítica se desencaixem. O risco de confronto total, o que se considera maior de fato, são ações simultâneas, na Ásia e na Europa. É aí que entra a questão de Taiwan. Para ir direto ao ponto, o perigo é se a Rússia enfrentar por um lado a Ucrânia, enquanto que a China enfrenta Taiwan, ambas armadas e suportadas pelos americanos e seus aliados. E aí que o risco de uma represália direta da China ou da Rússia aumenta e aí que mora o perigo. Taiwan, uma ilha densamente povoada e cercada por olhos cobiçosos chineses, não teria qualquer condição de se defender sozinha da China. E serão amparada pelos americanos termina sempre por irritar cada vez mais o Partido Comunista Chinês. Podem parecer questões diferentes entre Ucrânia e Taiwan, mas quando se fala no risco de uma guerra global, elas estão totalmente interligadas. Então, o risco real de um confronto global só existiria nessa hipótese. Mas é praticamente impossível que um confronto Ucrânia-Rússia apenas isso gere uma Guerra Mundial. Mas há uma chance baixa de confronto rússia otan e uma chance mais baixa ainda de confronto Rússia-Estados Unidos, o que levaria com certeza a uma terceira Guerra Mundial, caso acontecesse. E o Brasil ficaria de qual lado? Bolsonaro atualmente se distanciou muito de Joe Biden, e parece que se aproxima cada vez mais de Vladimir Putin. E você, qual a sua opinião? Poderia Estados Unidos e Rússia se enfrentar? Qual seria o resultado disso? E no passado, quem apostou as fichas no ex-presidente americano Donald Trump, que ele sim iniciaria um confronto global, se enganou totalmente. Pelo contrário, ele foi o primeiro presidente americano conseguiu laços, digamos, de fraternidade com os norte-coreanos, por incrível que pareça. Porém, Hillary Clinton, que perdeu para Trump, essa sim, segundo a própria Rússia, estaria mais exposta a um confronto direto, tanto é que Vladimir Putin na época falou, abre aspas, se for Hillary, é guerra. O que será que ele sabia que não sabemos? Bem, atualmente Joe Biden parece mais contido aí direto ao confronto com os russos. Dificilmente ocorrerá, a não ser claro, que ocorra ali situações intercaladas, questão Taiwan e questão Ucrânia. O que acontecerá, o tempo dirá. E você, qual a sua opinião? Deixe o seu comentário no canal. O seu comentário é muito importante para o canal TNT. Deixe o seu gostei também. E se gostou do vídeo, compartilhe e aguarde mais vídeos incríveis.